Como avaliar as métricas de engajamento de um perfil do Instagram ou de um canal do YouTube? Eu venho trazer para você nesse tutorial um site que você pode medir o nível de engajamento da sua própria rede social e da rede social de quem você queira. Eu sou a Mila Pado, eu sou marqueteira digital, trabalho com cursos online, estratégias de produção de conteúdo para redes sociais. Eu quero deixar aqui meu Instagram, para você me acompanhar lá, acompanhar todas as minhas dicas e o meu dia a dia. E se você curtir esse vídeo, se fizer sentido para você não esquece de deixar o seu like, tá? No final e salvar aí nos seus vídeos favoritos para você lembrar de fazer isso depois. Um beijo. Vamos lá. Como medir o engajamento de um perfil? Eu vou te mostrar aqui nesse tutorial do dia uma ferramenta para você avaliar o engajamento do perfil de algum perfil, tá? Então, vamos lá no Social Blade, socialblade.com é o site, tá? Você consegue medir no Social Blade o engajamento de páginas do YouTube, aqui ó, olha aqui, YouTube, Twi Twitter, Twitter, Instagram, Facebook e TikTok também, tá? Nesse caso, eu vou medir só no Instagram, tá gente? Então vamos lá ver o da Mila Pado, Tô uma bosta, vocês vão ver, mas isso vai melhorar. Salva esse print, tá? Daqui a um ano, um ano, você entra de novo pra fuxicar o meu perfil, você vai ver como vai estar. Tá. Ah, isso aqui é muito importante, tá? tira esse aqui, ó, esse negocinho aqui, ó. Pausa nesse site o Edblock, se você tiver instalado no seu computador, que às vezes dá um, uns bugzinhos aqui, ó. Meu índice de comprometimento, que é o que você vem, vai ver aqui, que é o engajamento, tá vendo? 0,41%. E aí, o que, que diz aqui, sabe? Aqui, quantas mídias, quantos seguidores, quantas pessoas eu tô seguindo, qual é a minha média de curtidas, qual é a, qual é a minha média de comentários do perfil, tá? Aqui são os seguidores nos últimos 30 dias, seguidores nos últimos 30, se, seguinte, é, quantos eu tô seguindo nos últimos 30 dias, decidi seguir uma galera, realmente isso, tá? E aqui tem é, por dia, tá? Aqui vai dizendo quando eu, vou, quando eu vou ganhando, quando eu vou perdendo. Eu já falei aqui algumas vezes, e vou repetir, eu, eu participei de um desses sorteios de Instagram e ganhei muitos seguidores, e são seguidores que não estavam interessados no meu conteúdo, então... Há um ano mais ou menos eu venho perdendo consistentemente muitos, muitos, muitos seguidores e tá tudo bem, eu tô retomando o perfil agora e daqui a pouco a gente faz uma limpeza geral e só fica a galera que tá interessada em conteúdo de marketing digital. E é isso aí, tá? Mas tem que, tem que, tem que ter estômago pra esse período, entendeu? E aí aqui mostra os seguidores, né? O, o, o quanto foi a curva de seguidores, tá vendo? Que eu perdi muito, é isso. Tá? De julho de 2019 até julho de 2020. Vou entrar, aí ó, guarda esse número aqui, tá? 0,41% de índice de comprometimento. Qual outro perfil que você gostaria de ver? Vamos ver o da Tássia Naves? Vamos ver o da Gabriela Pugliese? Vamos? Pugliese, Olha, 2,53%. Muito bom engajamento. Por quê? Porque ela é uma influência, porque ela não fica fazendo anúncios do perfil, porque tem muita gente que realmente engaja com o conteúdo dela, normalmente conteúdo mais de vida, né? De vida, de lifestyle, assim, de vida pessoal, são conteúdos mais... são Instagrams que têm um engajamento bastante alto, tá? Então aqui, ó. mas olha aqui o quanto de seguidores ela perdeu, nos últimos tempos, porque, coitada, passou por um, por um período aí meio complexo, viu, aqui ó, ganhou muitos seguidores, quando deu babado lá, do negócio da, da quarentena, caiu drasticamente, foi mês um ruim, até porque ela vive disso, né, ela vive do Instagram dela, e agora acho que tá voltando a crescer, não sei, veremos. Então é isso, tá? Se liga nisso aqui, 2,53%. Agora essa vai ficar bolada. Sarah Caos. Sara Caos é uma modelo de fotos sensuais. Ela tem um Close Friends pago. Ela é uma mulher, tá vendo? Dá, dá pra ver aqui, né? Tem fotos de calcinhas sensuais e tal. Não sei como persiste o Instagram dela. Se liga no nível de comprometimento de engajamento do perfil dessa doida, 16%, eu nunca vi outro igual, nunca vi, nunca vi, recorde de, de engajamento dessa mulher, 16,85%, por quê? Provavelmente a galera que olha o perfil dela, são homens, deve ser 85%, 90% de homens, devem salvar as publicações, devem compartilhar as publicações, devem comer. o nível de, o índice, olha só, o, a média de comentários dela, 1741 comentários, em cada post. Se você entrar, vou entrar aqui no, no Instagram dela. Instagram. Eu estou aqui no número de seguidores dela. tá vendo? Tem 747 mil seguidores. É óbvio que ela não pode fazer anúncio porque ela só tem foto pelada né então ela não pode patrocinar nada e tudo isso aqui é orgânico mas é, é linda tem foto sensual chega seguidor igual formiguinho bolo de chocolate né e aí o que acontece é, quais são as métricas de engajamento compartilhar salvar comentar e curtir e ela tem um engajamento sinistro e são é muito engraçadas as legendas dela. Tira o seu filtro, julgadora, tá? Tira o seu filtro, julgadora, e você vai ler as legendas dela. Marque uma arroba que merece ver essa foto. Pronto, né? Todo mundo marca. É, aí aqui, outra legenda. É beijo que você quer? O cara vai lá e responde, entendeu? Até a, a, a menina que... É, é, tem uma lésbica aqui, querendo. Todos querendo. E aí a galera, meu umbigo é bonitinho, ela sempre dá um jeito de fomentar os comentários, o um negócio chove de comentários e é um perfil ultra mega blaster bombado de de engajamento orgânico, espero que você tenha gostado, toda vez que você for fechar com um especialista, principalmente para lançamentos, dá uma olhada no, no, no engajamento dele, dá uma olhada no engajamento do Instagram, do Facebook, além disso, número, né, você tem que fazer uma análise também de número de seguidores, para número de comentários, número de curtidas nas fotos, e a gente fala disso num outro vídeo, espero que você tenha gostado desse tutorial da Miloca, fica com Deus, um beijo!